por Antônio Moreiras, que é gerente de projetos e de desenvolvimento no nic -BR do Brasil. Muito obrigado, Moreiras. Uh, eu sou Antônio Moreiras, de nic Sou Antônio Moreiras do NIC.BNBR, meu espanhol é muito ruim eu preparei muitas notas para tentar me comunicar com vocês de forma que vocês possam me entender melhor. Então vocês vão ver que eu vou consultar o tempo todo o meu computador. Sou gerente de projetos e desenvolvimento em NIC.BR e um dos projetos do qual eu sou responsável é ntp.br. Nós mantemos uma série de servidores ntp, servidores de tempo no Brasil, disponíveis na internet, gratuitamente para todos os provedores e todos os sistemas autônomos na internet no Brasil. São servidores abertos se vocês não estão no Brasil, também podem usá-los, embora os mantenhamos especialmente para uso no Brasil. Com a experiência de manter este serviço, quero falar hoje da sincronização de tempo na internet e NTP. Este é um assunto que nos chama muita atenção. Algo que não é visto com cuidado pelos técnicos, mas acho que hoje temos motivos para olhá-lo com mais atenção. NTP e a sincronização horária da internet estão ligadas cada vez mais profundamente com a questão da segurança na internet. Recentemente foi criada uma nova extensão para fazer com que a NTP e a sincronização horária sejam mais seguros. Essa extensão é chamada NTS, Network Time Security. E principalmente vou contar, vou falar sobre ela hoje. O primeiro passo é entender por que nós usamos NTP. Os relógios dos computadores em geral, dos servidores, dos equipamentos de rede, estão muito ruins, são muito ruins, não podem manter, não podem manter a sincronização, não conseguem manter a hora correta sem uma ajuda externa. Estes relógios podem errar o tempo adiantando ou atrasando durante vários segundos ao dia, e isto é muito ruim quebra o registro dos logs, é, o funcionamento dos, é, dos protocolos de criptografia e o funcionamento de aplicativos que dependem do tempo, para que os computadores, os dispositivos de rede, software, criptografia, os protocolos de internet funcionem corretamente, precisamos de relógios sincronizados e padronizados. É nesse contexto que entram os servidores de NTP. NTP consegue manter os relógios sincronizados, os relógios dos equipamentos de rede, uma referência externa com uma, um, uma, um padrão de tempo global. NTP é muito leve, usa poucos recursos informáticos, poucos recursos de rede, é fácil de instalar e de configurar. está disponível por padrão, mas é preciso ter cuidado porque nem sempre a configuração por padrão é a mais adequada para o nosso uso a NTP trabalha com uma topologia hierárquica no modelo cliente-servidor, onde normalmente um cliente também pode funcionar como servidor para outros clientes foi desenhado assim para que seja, fosse escalável, para poder sincronizar a hora, a hora de todos os dispositivos na internet. Mas como é um software extrema, extremamente leve e um protocolo também leve, na prática muito leve, a possibilidade de ter vários níveis hierárquicos nessa topologia não é tão útil. Então, no Brasil no sistema que chamamos NTP.br, nos servidores que disponibilizamos na internet, fazemos isso é, disponibilizando a base dessa hierarquia ou topologia hierárquica, ou seja, servidores conectados diretamente à fonte de tempo, que chamamos extrato 1. Temos outros modos operacionais para NTP, por exemplo, pode funcionar no modo multicast ou no chamado modo simétrico, onde não há servidores e clientes. Mas os dispositivos são como pares, no mesmo nível hierárquico, podemos um, é possível um que um sincronize o outro. Na prática, não recomendamos usar esses outros modos, usar apenas o modo cliente servidor. Um dos motivos para isso é que a nova extensão de segurança, NTS, só funciona no modo cliente-servidor. Na prática, também não, é preciso, não se deve preocupar se o servidor que está sendo sincronizado, como o extrato 1, o extrato 2, o extrato 3, onde está dentro dessa hierarquia, faz pouca diferença na qualidade da sincronização, na qualidade do tempo. É importante também levar em conta que a especificação NTP não só especifica um protocolo no sentido estrito de como os pacotes são formados ou como são trocados, também especifica um algoritmo ou como deve funcionar o software no computador ou dispositivo como lidar com essa informação, tratar essa informação dos diferentes servidores, dos diferentes relógios, das do tempo para sincronizar o relógio local. O algoritmo, inclusive, especifica como fazer essa sincronização do relógio local. Então, apesar de ser muito simples, ter um uso muito simples, apesar de o software ser muito leve, NTP ser um sistema complexo, NTP é um, é um sistema complexo e eficiente. NTP obtém informação de relógios de tempo, referência de tempo, de múltiplos servidores. Este é um ponto importante na configuração de NTP, é importante que haja várias referências de tempo externas, pelo menos três, ou mais. Das diversas informações de tempo obtidas pelo NTP de cada uma das referências e a partir da comparação entre essas diferen diferentes referências, NTP é capaz de descobrir quais dessas referências têm o relógio correto, a hora correta e quais não. Também pode investigar quais dessas referências, entre as corretas, é a melhor. Tem as informações mais precisas e pode escolher algumas referências secundárias para complementar esta informação. A partir dessa escolha da melhor referência, a NTP, então, sabe como ajustar o relógio local. Portanto, disciplina o relógio local. Não só vai lá e move o ponteiro do relógio do computador, também muda a frequência do oscilador. Muda se ele funciona mais lentamente ou mais depressa no computador ou no dispositivo de rede. Isto é bem interessante, porque é um processo em loop fechado. O NTP aprende o erro do relógio local e o corrige. Para que, inclusive, se percam as referências do tempo no futuro, se perca a conectividade, se for perdida, consegue-se manter o relógio local funcionando corretamente ou, pelo menos, mais corretamente, do que seria se simplesmente funcionasse sozinho. NTP garante também a monotonia do tempo, ou seja, o tempo sempre avança. NTP não permite que o relógio se ajuste para trás nunca. Nunca vai atrasar o relógio do computador numa configuração de tempo, no momento em que está fazendo esse ajuste. NTP também pode usar criptografia para aumentar a confiabilidade geral do sistema, para que o cliente saiba que está usando a referência correta, para que o cliente possa ter certeza de que está usando a referência configurada aí. Hablamos de segurança, solemos pensar... Quando falamos de segurança, pensamos em três propriedades, confidencialidade, integridade e autenticidade da informação. No caso da informação de tempo, a confidencialidade não é considerada um problema. O tempo está padronizado, a informação horária é a mesma para todos e é pública portanto não há necessidade de criptografar essa informação de tempo transmitida através da rede com o NTP. Os algoritmos que apresentei nos slides anteriores conseguem garantir a integridade da informação do tempo com satisfação, ou seja, de forma satisfatória se o NTP estiver corretamente configurado. A criptografia, então o NTP ajuda principalmente a garantir a autenticidade da informação. É isso que a NTS traz novamente para, devolve para a NTP, ou seja, a NTS e outras formas de criptografia que já eram usadas em NTP, tentam garantir que seja o servidor que, estou, que, que está sendo consultado tenta garantir que esse servidor é o mesmo quer ter certeza que a informação de tempo procurada é uma, é uma referência confiável e que ninguém se faz passar por ela NTS não é a primeira forma de é, criptografia incluída em NTP há muito tempo Desde a versão 3 de NTP existe a possibilidade de usar symmetric keys, ou seja, keys, chaves simétricas. A mesma chave criptográfica no servidor e no cliente. Este método funciona, inclusive nas versões mais novas de NTP e ainda pode ser usado. Mas com a chave simétrica, não há uma forma automática de gerar, ou armazenar ou transmitir essa chave com segurança. Isso deve ser feito por algum meio externo. Mas se você fizer isso, pode usá-lo e é muito bom. Com o NTP versão 4, foi criado um protocolo chamado AutoKey para gerar as chaves automaticamente e que foi um, uma catástrofe total tem problemas intrínsecos no seu design que o tornam inseguro é complicado não funciona com o NAT então sob circunstância alguma devem usá-lo, não se deve usar Auto-Key, é considerado ruim. Mais recentemente temos NTS, que é o Working Time Security, sobre o qual falarei nos próximos slides. Antes, a segurança não era uma preocupação quando falávamos sobre a sincronização da hora na internet, mas muitas coisas mudaram nos últimos anos. A internet cresceu, se tornou mais descentralizada e tivemos muitos incidentes de segurança relacionados à NTP com o software próprio software, implementação de referência, também existe uma crescente interdependência entre a hora correta, a medição correta do tempo e a segurança. Por exemplo, a necessidade de armazenar registros, logs de aplicações com marcas de tempo corretas. Hoje, em muitos lugares, também existem requisitos legais e que devem ser cumpridos para armazenar esses registros, incluindo a informação de tempo correto. Então, a NTS, Network Time Security. É a nova extensão de segurança para a NTP. Seu desenvolvimento começou em 2015. Foi padronizado em 2020, na RFC 8915. E o que é a NTS? É um mecanismo que usa TLS para implementar. A criptografia em NTP no modo cliente-servidor, TLS é o mesmo protocolo de segurança usado na web. Então, com o INTS vamos usar o mesmo tipo de certificados que usamos para os websites, que usam HTTPS, NTS divide-se em dois componentes. O primeiro se chama NTSKE, serve para estabelecer as chaves usadas para a criptografia. O segundo componente são extensões do protocolo NTP versão 4 que permitem de fato usar essa criptografia na hora de trocar pacotes. Como eu mencionei antes, o objetivo não é criptografar, não está se criptografando a informação do tempo em si, o objetivo é assinar essa informação de tempo de, criptograficamente para que tenhamos certeza de que vem do servidor certo. NTS tem uma série de características interessantes. Pode oferecer a identidade a um servidor determinado, uma diferença de tempo determinada. Consegue autenticar um cliente nesse servidor, para que o cliente tenha certeza de quem é o servidor. Fornece proteção contra ataques de repetição. O cliente pode detectar esse ataque. O NTS proporciona ao cliente a possibilidade de que identifique que uma resposta é a resposta a uma solicitação específica, um pedido específico. O NTS não piora a privacidade do sistema NTP, ou seja, não divulga nenhuma informação que permita a identificação de um cliente, por exemplo, quando faz consultas a partir de diferentes redes. O NTS está desenhado de tal maneira que não funciona como um protocolo para ser explorado para amplificação e as respostas nunca são maiores do que, as pedidos, do que os pedidos ou solicitações. O NTS é escalável porque está desenhado para que o servidor não tenha estado, stateless. E, finalmente, o NTS não degrada a qualidade da sincronização do tempo de NTP em si. Na operação de NTS, em primeiro lugar, o cliente se conecta a um servidor NTS, KE, para trocar parâmetros criptográficos. Isso se faz no 4CTP 4460. Se faz um handshake TS. E depois compartilha a informação criptográfica com o servidor NTP, o NTS compartilha com o NTP. Depois de superar esta fase, o cliente começa a falar com o próprio servidor NTP pela porta habitual, que é a porta UDP 123. Os parâmetros criptográficos enviados entre servidor e cliente. Nos campos de extinção, NTS, extensão do NTS, permite também a identificação dos pacotes. Vejam que o servidor NTS-KE e o servidor NTP, na prática, podem ser o mesmo software. O mesmo software. De fato, vou falar sobre softwares que são implementados dessa maneira. NTS-KE e servidor NTP são uma, uma coisa só, mas conceitualmente são separados. Positivo. Neste slide temos a mesma informação, um pouco mais detalhada. Então, é, para a consulta, também neste slide temos me as mesmas informações a troca de pacotes NTP, um pouco mais detalhada, está ali para a sua consulta. Hoje temos dois softwares que podemos usar com NTS. Um deles é o NTP-SEC. Esse software é um fork da implementação de referência de ntp Realizado em 2015, Houve, foi, foi feita uma limpeza muito importante do código, se reforçou a segurança e se modernizou. Hoje o ntp é mantido de forma ativa por uma equipe experimentada que respondeu de forma adequada a todos os incidentes de segurança que surgiram. O software é maduro e pode ser usado em produção. A segunda alternativa é o Crone. CRONE é uma implementação mais recente e moderna de NTP, também de excelente qualidade e também que tem a manutenção adequada e qualidade de produção compatível com o NTS. Não use a implementação de referência do NTP. Em outras palavras, a versão mais clássica do software, porque é uma implementação muito antiga, com muitas linhas de código voltadas para plataformas que já não existem. Houve muitos incidentes de segurança e muitas brechas encontradas nos últimos anos. A resposta da equipe que a mantém, nem sempre foi a mais adequada e hoje há melhores alternativas, ambas alternativas que apresentei no slide anterior, NTPsec ou Chrome, para equipes de rede, para Windows, Mac, provavelmente não tenhamos suporte para NTS. No curto prazo, até onde eu sei, atualmente não temos suporte. Para estes casos, recomendo usar o cliente nativo da plataforma. Uma opção interessante é ter um servidor Linux na sua estrutura, funcionando com o servidor NTP. Esse servidor Linux, esse seu servidor Linux, será um cliente NTS para referências externas. Isso é, vai ser sincronizado com a internet de forma confiável, usando o NTS e pode prover uma referência de tempo na sua rede, que é mais restrita, mais confiável, mais segura, usando unicamente NTP para aqueles equipamentos e dispositivos que ainda não são compatíveis com NTS. Então, quanto à topologia, se tem um cliente que admite NTS, por exemplo, um host Linux, pode usá-lo diretamente como referências NTS. Se seus clientes não suportam NTS, pode ser interessante ter um servidor na sua rede usando NTP e NTS para sincroni se sincronizar externamente e usando NTP ou NTP e NTS para sincronizar seus clientes internos. As próximas diapositivas, da, do, do, da, os slides da apresentação apresentam o, NTP o cliente NTP usando o NTP, usando o nos diferentes papéis. Os ajustes são muito simples e os slides falam sozinhas. Vou apresentar muito rápido, vou ficar aqui à sua disposição. Então, aqui temos... NTP-SEC como cliente. Só temos que colocar as diretivas NTS para que funcione como cliente. E, e reiniciar. E, então, fazer executar. O CROWN é a mesma coisa, só temos que colocar os comandos para os servidores. E NTS no final ele já está como cliente. E aí tem que reiniciar. Se quiserem criar um servidor NTP usando o NTS, é um pouco mais difícil. Então temos que criar um certificado. Com os certificados web, vocês podem usar o Let's InScript, o Bot, Certbot. Cria um certificado. É preciso prestar atenção ao Firewall, porque não é só a porta DP123. Agora, tem também a porta TCP, a porta TCP4460. Se você usar CertBot, também tem que abrir a porta TCP 80 para que ele crie o certificado. É, é um Esse é um exemplo de configuração do servidor em TIPESEC. Para o CRONE é muito semelhante. É preciso criar os certificados, configurar o firewall. Depois configurar o servidor. Os slides já estão no site do LACNIC, então vocês podem ir lá para verificar os exemplos de configuração. Bom, muito obrigado por sua atenção. Aí estão meus dados de contato neste slide. Estou disponível aqui o resto da semana para responder qualquer pergunta que alguém possa ter. Muito obrigado. Uma salva de palmas para Moreiras. Muito obrigada por sua apresentação. Tem alguma pergunta? Ainda temos dois minutos para perguntas do, do público. Bom, eu tenho uma pergunta. Talvez alguns aqui não entendam a necessidade real de ter um NTP, principalmente nas questões de segurança... E os de atualização, às vezes, de algumas senhas de uso único. Você poderia falar num minuto para que a assistência possa entender por que implementar NTP na rede e por que usar o NTS junto? Eu vou tentar. Eu penso que ela... Eu penso que a... o principal problema são os logs. Se não tiver a hora correta, houver um incidente, pode ser um incidente de segurança, outro tipo de incidente e tem que consultar os logs em diferentes dispositivos, diferentes servidores e esses logs estão com um horário não compatível um com o outro, vai ser uma bagunça você não vai entender absolutamente nada do que ocorreu então é preciso que tenha um padrão para os relógios de todos os equipamentos e hoje temos as responsabilidades legais também no brasil tem o marco o arcabouço civil que pede que o provedor guarde alguns tipos de logs espe ah, específicos. Para entregar a justiça quando solicitado, isso está com o horário errado, e aí tem problemas. Você pode denunciar um usuário que não tem nada a ver com o ocorrido. Então, é algo muito simples, algo que tem que ser feito. Perfeito, muito obrigada pela resposta Uma salva de palmas para Moreiras A apresentação estará disponível para fazer o download no site do LACNIC Vamos passar para a próxima apresentação Vamos convidar Carlos